Dizem que os primeiros 15 segundos de um vídeo são onde a pessoa fala Ah, eu vou ficar nesse vídeo ou não Então os primeiros 15 segundos tem que ser muito importantes E aí amigos, como vocês estão? Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui, né? Fazia um tempo, fazia um tempo, verdade o que aconteceu foi que eu andei fazendo muita coisa importante ultimamente e eu não conseguia tempo pra gravar. Eu estou extremamente bêbado, velho. Finge que a gente é carioca. Biscoito. E uma outra coisa que aconteceu também foi que eu não jogo Fortnite desde... 20 de julho eu não jogo Fortnite. E aí eu tava pra fazer um vídeo... Ah, não jogo Fortnite há tanto tempo. Só que aí eu não jogava e eu não gravava. Aí quando eu queria jogar, eu não queria gravar. Quando eu queria gravar, eu não queria jogar. Quando eu queria gravar, eu não queria jogar. E aí eu falei, ah, vou jogar agora, mano. E além disso, eu não vejo mais nada de Fortnite. Sei lá, acabei perdendo um pouco do interesse pelo jogo, mas eu ainda gosto. Só que eu não sei, tipo, ontem eu tava no Facebook e eu vi que tem uma caixa roxa agora no jogo. Eu não sei. Enfim, vamos lá. Bom, pra vocês não acharem que é mentira, eu vou atualizar o meu jogo agora. Não sei se eu lembro minha senha ainda. Conta o quê? Como assim, velho? O quê? Mano, calma, calma. Isso não tava no planejado, velho. Minha conta foi desabilitada, velho. Bom, parece que eu vou ter que radiar esse vídeo depois que minha conta for desbanida, então, até, até quando eu conseguir fazer isso. Nossa. Oi. É, então, como vocês acabaram de ver aqui há poucos segundos atrás, só que aquilo foi há quatro dias atrás, na verdade, e aí eu mandei um e-mail pra Epic, eles ainda não me responderam, eu acho que eles vão demorar, então eu fiz o quê? Sim, eu criei outra conta, porque eu estou com vontade de jogar E faz muito tempo que eu não jogo E faz muito tempo que eu não gravo Enfim, agora meu nome daqui pra frente é Gato Pereira Tá? Pode me chamar assim, Gato Pereira Gato Pereira, velho, que lixo de nome Show de horrores Nossa, não tá legal não isso aqui Tá muito rápido a sensibilidade, eu acho Vamos cair hard já, velho Como é que põe o mapa, velho? Ah! Eu não tava conseguindo pôr o mapa É noob, é noob, é noob Ah, eu também Isso é louco, mano Calma, não, não, não Tá estranhasco F, minha picareta, velho Não pode ser Nunca fiz isso Tô ouvindo um cara ali quebrando umas paradas Caraca, mano Que saudade de jogar esse jogo, velho Que isso? Se eu entrar aqui, o que acontece? Tá mudando? Ah, é tudo bumba Vamos pra treta, mano Tô nem aí, tiozão Nossa, mano Aqui é esquema de verdade uh! Aqui é onde eu matei aquele panguão Eu falo panguão agora, velho é, uma nova gíria minha Mudei bastante nesses tempos que eu não gravei, tá ligado? Então só pra vocês ficarem cientes aí A fala oficial do canal agora é panguão, velho Isso aí... Isso é o panguão, isso daí, ó Tá ligado? Agora falando sério, o que aconteceu com o canal mesmo foi que... A gente recebeu uma proposta A gente recebeu... Opa, eu vi um cara ali a gente recebeu uma proposta, mano, da Ubisoft, ela tá fazendo um novo Battle Royale A Ubisoft tá fazendo um novo Battle Royale e a gente foi convidado pra treinar ele, velho É, treinar não, como é que fala? Testar a versão beta, né, velho? Então, a gente não podia jogar nenhum outro Battle Royale E nem fazer vídeo de nada Tá ligado? Mas aí eles liberaram a gente pra falar agora E daqui... O que, que é aquele balão, velho? Pelo amor de Deus Daqui poucos meses canal oficial da Ubisoft vai estar tá lá Nossos vídeos É, vai ser bem legal Nome do game aí, se você quiser pesquisar é... Battle Royale. É, Battle, como é que era mesmo? Não lembro mais. Battle Royale Next. Battle Royale Next. Ai, não. Eu tô meio batata também. Ah, esse cara é pro, não vale! Não vale, eu tô com lag Não vale jogar contra pro Duas snipers, velho? Isso me faz lembrar da vez que eu tava modo sniper e... <risos> a vez que eu tava modo sniper e não sabia Ficava, é, só sniper? Como assim? My name is Recton Freitinho Fiquei um mês sem jogar Fortnite Veja o dentro. Esse vídeo vai bombar. <risos> é. A verdade é que eu não quero fazer mais nada pra bombar. Eu quero fazer só umas paradas que eu goste mesmo. Não que eu não fizesse antes, mas tava com uma mentalidade de só, tipo, crescer e sei lá, mas... Agora eu, sinceramente, não estou mais ligando pra isso, então... O que vier vai ser algo que eu quero que exista mesmo. Seria louco se entrasse um bando de palhaço aqui, assaltando a casa agora Tipo... Ah, vestido de palhaço Ia ficar mal em choque, velho <risos> Ia dar vários views Mais uma lhama, velho, eu sou o senhor das lhamas nesse jogo Deixa eu pegar Ai, que susto, velho! Não me assusta assim não, mano EPIC WILL NEVER ASK FOR YOUR PASSWORD <risos> Qual é a senha de vocês, gente? Eu sou da EPIC GAMES Só quero fazer umas configurações nas suas contas Deixa aí nos comentários Oi, Carbonaro Sai, sai Eu só tenho essa Chifre de chefe nossa, olha o lag, cara! Que que é isso, gente? Que que é isso? Que, que lag é isso? Se não dá, não. Se não dá, não, meu. porque Games, meu. Epic Games, meu. Se não dá, meu. Porra, arruma essa pra nós. Faz essa pra nós só. Faz só essa pra nós, arruma o lag. Todo mundo reclamando, porra. Todo mundo reclamando. Não se faz de cega, não. Vou ficar tipo nubão assim ó, vai ser mó engraçado ó Eu sou noob Como? Esse é o que bate? Eu sou noob, mano Eu sou... Eu sou noob, velho, é É, esse é o dança? Pula, como que pula aqui? Deixa eu te encontrar, meu Deixa eu te encontrar um tempo atrás aí Eu era mó bom, agora não sou mais Cê é louco, Johnson por que, que eu tinha falado que era a fala original do canal agora? Fei, Cê é louco, Feio. Não era isso, mas demorou. <risos> eu tô errando todas as armas, velho. Ai, velho, eu acertei o um tiro bonito nele, mas ele não morreu. Oi, eu sou noob. Como é que faz? Olha pra cima. Ah, esse, esse é o de bater? Deixa eu te encontrar um tempo atrás, velho. Eu ia te matar mó fácil, otário. Que que é agradecer o ônibus, velho? Agradecer o ônibus, agradecer o motorista do ônibus. Nhamo, nhamo. Eu agradeço, senhor, você. Senhor motorista, eu te agradeço. Nhamo, nhamo. Doze poder tem aqui na minha mão, se eu precisar. Ah! AHHHHHHHHHHHHHHHHH Que isso? Então, como é que funciona isso? isso que eu não entendi Como é que o cara do nada tem isso? Tomou um tirão de... Ah, velho... Sou iniciante ainda, cuidado comigo. O cubo ali, velho! Eu só vi os vídeos assim, que existe esse cubo Mas eu também não sei o que ele faz, velho Não sei se ele dá dano Se eu morrer Que isso? Que susto, velho Uh, da hora Ele assusta e te joga pra longe, então... Tem maçã no pé agora, meu! Cole do pé! Tô vendo Será que ainda lembro? Ai, eu achei que ia. Eu achei que ia, viu? Aqui é área de confronto. Não pode ficar... Tomou. Tomou gostoso. Sai com esse nojinho de mim. Tchuk. Que isso, velho? Que susto, maluco. louco, pape. Manda buscar. Sa! Ah! Ai! Ai! Cadê? Você jogar esse jogo? Desculpa, irmão. <risos> Não tenho vida, meu. O cara se matou de queda, velho. Caraca, moleque. O bagulho foi tenso ali. Ah, mas isso foi. Tô com o coraçãozinho acelerado. Ui, oh, passou perto que eu sei. Tem que camperar, velho. Eu sou noob agora. Ia pegar quando ele pulou, velho -ri -ri. Morri Tô morto! Como eu não morri, velho? Me fala isso, meu Deus do céu! Não, não. O cara vai ficar na em cima! Não vale, eu sou. eu sou iniciante. Eu sou iniciante e meu coração tá batendo muito rápido Essa é velha, meu amigo Acabou o material do pai, velho. Nossa, seria da hora se eu tivesse matado ele, hein. Mas foi uma boa briga pra quem não jogava fazia tempo. Isso foi. Ah, não tem como negar não, viu? Foi uma boa briga sim. Foi uma boa briga. Estou feliz. Estou feliz com ela. Muito obrigado.